os saltos ornamentais sem dúvida nenhuma é a minha maior paixão eu né, eu vivo do esporte é, eu vivo do Salto dos saltos ornamentais e não consigo me imaginar é, fora do né fora do esporte fora do, do, do meu esporte que é os saltos ornamentais